hidratar além disso você quer ficar lindo igual eu se hidratem bebam muita água com que dá uma mijadeira do caramba <risos> tudo bem meus amores sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal nosso canal que é único exclusivamente para ajudar vocês por exemplo esse vídeo de hoje vamos vamos dizer que 80% dos meus seguidores não tem um carro desse possa ser que não tenha uma D20 mas você pode usar essa ideia de como restaurar uma pinça de freio em qualquer carro então, por isso que a gente está gravando esse vídeo tá certo? deixa eu clarear bem aqui ó. ó, por isso que a gente está gravando esse vídeo ó a situação que estava a pinça estava funcionando, tá? mas não tá funcionando do jeito que deveria funcionar então, o que, que acontece? vim aqui e desmontei a pinça Ó, 90% das pinças são desmontadas desse jeito Então esse vídeo pode ser usada para qualquer carro, tá? De repente você tá mexendo alguma coisa de freio Ou seu freio tá ruim, tal Ah não, vou dar uma olhadinha o que que é Primeiro você olha ali o flexível Se não está entupido Que costuma entupir bastante, tá? Já que desmontou Por que não dar uma restaurada? Uma dica de freio, né? Dica de freio, filho. Ó, comprei aqui os reparos da pinça. Sabe quanto que é esse aqui, amor? Hum. Imagina. Não é o baratinho que todos os maridos falam para as meia, não. Esse né? é baratinho, esse é o baratinho <risos> real. R$27,0. Paguei. Olha! O que, que vem aqui, ó? Vê e pros os guarda... outros carros, você acha que é o mesmo preço? Ó, né? de o quadrado mesmo aqui na minha cidade, que todos aqui eu faço isso. Independente se tá funcionando ou não. Por quê? Porque daí eu vou saber que tá novo, entendeu? É verdade. Sabe por quê? Porque é muito barato, bicho. É um, é, é um negócio. É? um exemplo: você vai comprar uma pinça de freio. Eu pesquisei só pra me matar a curiosidade, tá? Uma pinça de freio da D20, por exemplo, tava a R$490,00 recondicionada. Recondicionada é o quê? É isso que eu tô fazendo. Hum. O cara pega, limpa, pss, troca os reparos. ao o que, que é o reparo. Lembrando que esse reparo é sem o bujãozinho, porque ó. É muito difícil o bujãozinho Zoar, tá? É muito difícil É sem esse R$27,00, vem o que? Vem duas borrachinhas Que essas borrachinhas ó. É ela... a vedação É a vedação Você da... tá expert, hein, amor? Você tá doido é Ó, tá vendo aqui Esse, ó, tá vendo aqui Essa cavinha aqui, ó é onde Essa vou... aqui, ó, é onde vai Essa borrachinha E essa de fora É onde vai o guarda-pó que é isso aqui, ó? O guarda-pózinho para não entrar sujeira. Na, na teoria todos têm a mesma todos coisa. Todos têm, todos é igual. Aí o guarda-pó se encaixa lá, é um retentor. E aí essa parte aqui, ó, você encaixa nessa nesse vãozinho aqui, ó. Pra de fora. Para que que serve isso? Tá vendo, ó? Você vai encaixar ele aqui, pá, bonitinho. Para que que serve isso? Para não entrar poeira aqui para dentro. Tá certo? Legal. É uma Isso, isso é uma pinça recondicionada Você mesmo faz isso, meu Deus do céu É coisa simples, 27 reais. Vamos colocar o sprayzinho Que eu comprei para pintar Porque ela vem pintadinha, bonitinha Mais R$20,00, vamos dizer que 50 reais Você faz tudo isso Tá certo? Então o que, que acontece? O que, que eu quero mostrar nesse Economia. Vídeo? É. quero mostrar como que você faz Para você desmontar ela Porque também é um negócio Bem simplesinho de fazer Ó, 80% das pinças 90 talvez É assim que desmonto, tá? é, é O funcionamento dela é, é esse Por exemplo, tem umas pinças Que elas são de rosca Aqui Tem uma, por exemplo, a traseira de tempra Que é a que eu conheço Vou falar a que eu conheço, tá? Tem uma rosca aqui ó Conforme você vai usando o freio Ela vai desrosqueando pra fora Tá certo? Agora deixa eu mostrar pra vocês como que desmonta isso Vamos ver se essa daqui tá molinha, né? Porque a outra tava facinho de desmontar Ó, você vem aqui com alicatinho de pressão Prende aqui, ó, de uma maneira que Que ela gire Na mão você não vai conseguir girar, ó Com uma mão você gira aqui E com a outra você puxa pra fora, ó Tá vendo que tá saindo? É mesmo. Mostra aqui, ó essa aqui você puxa e essa aqui você gira. Hum. Entendeu? Mas ó. também vamos, vamos, vamos resumir que quantos anos você está sendo Não, Nunca tirei. Isso aqui. E outra, provavelmente Com nunca você, foi mexido. Uns 14 anos. 14 anos comigo. Nunca foi mexido, provavelmente. Ó. Essa mão aqui, você puxa e a outra você gira. Ó. Tá vendo isso aí? Aí, ó. Aí. Ó a situação. Nossa, que diferença, né? Tá vendo? Aquela, ó, olha. tá enferrujado aqui porque eu tinha deixado de molho Mas, tá vendo, ó? Olha a, a diferença. diferença de uma pra outra, ó Basta aqui uma do lado da outra E a diferença? Ó, isso é uma pinça recondicionada ah, Aí, vamos aqui mostrar agora Vou mostrar só nenhuma O estado que tá lá dentro Então, vou mostrar só nenhuma Pra o pessoal ter a noção Mostra aqui cima, ó, bem de cima, ó Primeiro nós vamos tirar o guarda-pózinho aqui, ó, Que é um retentor, tá? Ó Você bate aqui, ó Tá pegando? Tá Bateu aqui Puxou pra cima, saiu o guarda-pó Nossa Tá vendo? Que não tava guardando mais não, nada Não, guardando, guardando Tava na, na, na força de Deus, só. Ó O retentorzinho lá de dentro, ó o, a, a buchinha O vedador, ó Enfia aqui, puxou Ah, que legal Acabou, ó Tá Aí vem, dá aquela limpezinha. Né? Não, agora aqui, o que, que a gente faz aqui, ó? Agora aqui você vem com a escovinha de aço, ó. Na furadeira. Na é barato essa escovinha, mano. Isso aqui é 8 reais eu paguei. Onde que compra? Material de construção? Material de construção, casa de ferramenta, qualquer lugar, acha isso daqui, tá bom? É. E tem várias, ó. Você compra uns kitzinho que tem umas pequenininha, por exemplo, pra você pegar aqui é que dentro, ó. É ó. Não, isso aqui é escovinha mesmo, ó. Por exemplo, ó, essa daqui, ó, essa daqui, é maior. você não consegue limpar aqui dentro, tá vendo? Certo. Você pega uma pequenininha e vem aqui, ó, vem limpando. Por exemplo, cadê a outra, a, especi a especial aqui, ó, essa daqui é feita, ó, tá vendo essa daqui? Você... Ó, ela é assim, tá certo? Um e ela é até aqui, ó, ela é pequenininha assim, um soldei um caninho... Ou de outro caninho, depende do tamanho que você vai usar Essa daqui, eu limpo aqui dentro ó. Tá vendo? Põe na furadeira, ela entra lá dentro Na furadeira Entendeu? Conforme você vai girando deixa eu, deixa eu só demonstrar aqui pro pessoal entender né? Ó Aqui eu já vou limpando as bordinhas Ó É uma furadeira Ó é uma furadeira. Aí, ó. Põe na luz. Deixa eu pôr aqui bem na luz aqui, ó. Pra ah, a diferença, ver. né? É ó, tá ficando esses resquícios, só que depois você vem e lava. Com bem a buchinha lavadinho. de pia. Buxinha de pia, um detergente, bem lavadinho, já era. Mostra e a fica... outra ali, ó. Ó, essa, por exemplo, eu não lavei ainda, tá? Ó. Eu não lavei. Não, mas tá bem limpinho. Tá vendo como tá, tá limpinho? Bem tá limpinho. Tá pegando lá dentro bonitinho? Olha lá. Olha tá. aí, ó. Tá vendo essas poeirinhas que ficam aqui, ó É porque eu não lavei ainda Vou lavar tudo e só montar Montar como monta Vou explicar aqui bem rapidinho, ó Vou montar com a bucha velha aqui, tá Imagina que esse é o novo Você vem aqui, ó eu Tô com a tremedeira hoje, bicho O que tá acontecendo? Ó, você vem aqui, ó Vai encaixando, tá Ó Ela é meio grandinha mesmo, ó você vai encaixando aqui, bonitinho. Ó, oh, encaixou. Certo? Vai pegar aqui o pistão. Joga um WDzinho aqui. Ou pode passar uma graxinha também. Passa uma graxinha aqui. E vem e vai encaixando. Girando assim, ó. Que você vai ver que ele entra. Qualquer coisa. Outra coisa também que você pode fazer para ele encaixar. Pera aí, moço. Segura aí Precisa encaixar. Esse é o fato. É. <risos> ó, sargento. Ah, Vem não. aqui, ó, encaixa o sargento. Vai apertando devagarzinho. Bonitinho. Que ele encaixa lindamente. Maravilha. É isso? É isso. É isso. Como restaurar uma pinça? Gasta... Quanto você vai gastar, meu filho? 27 meu Deus do céu. reais? 27. Vamos colocar 50, 50, 50 vai. 50. Para esbanjar, dar é. 50 reais você vai ter uma pinça e nova. E economiza... É, economiza tempo, aprende, entendeu? Vai ter um freio zero, às vezes o seu freio tá freando um mais que o outro. É, verdade. Se for mexer, ou tipo assim, chega numa... Ó, todo mundo faz o quê? Mexe em tudo no carro, o freio fica por último. É, Eu, não. segurança, né? Eu, é o conjunto segurança. da obra. Segurança. Entendeu? É o conjunto da obra. Vai lá, faça isso no seu freio que você vai ver só. Ó. Vai ficar lindamente, você vai ter um freio novo no seu carro. Tirando a ideia para os outros carros, né, mano? Todos os carros. Isso aqui é qualquer carro. Qualquer carro você vai fazer na mesma situação. Já troca aqui, ó, o sangradorzinho. Ó, a situação do sangradorzinho, bicho. Ó, tive que arrancar no alicate de pressão. Nossa. Ó, já troca Nossa. o sangradorzinho. Às vezes Coloca tem um tudo. probleminha no freio, a pessoa não sabe o que que é. Entendeu? E uma coisa simples é resolve. Façam nos seus carros, que é simplesinho de fazer. Depois você vai me agradecer. Fechado? Beijo, meus <risos> amores. Tem um canal igual <risos> isso aqui, irmão? Que faz essas coisas? Não tem, não. <risos> ai, ainda ai. de quebra, ainda fica com isso aqui, ó. Coisa linda. É bonito demais, viu? Tchau, Lidienso. Fiquem com Deus. Até a próxima.